Hey, friend, o que é um furry? O furry é alguém que está interessado em personagens animais antropomórficos com personalidade e características humanas. Então, alguém que gosta de imagens de um cachorro exibindo características humanas em cenários malucos é um furry? Por definição, <SILS> sim.